Boa noite a todos e a todas! Vamos começar aqui mais uma aula do CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha, do curso Histórias do PT no Governo. A aula de hoje trata das políticas de cultura, esporte e lazer, e também das políticas desenvolvidas pela zeladoria do centro. Antes de apresentar nossos convidados, vou dar alguns recados, aproveitar enquanto o pessoal vai entrando na sala, e quem está acompanhando pelo Face vai recebendo a notificação para abrir a nossa transmissão e acompanhar a aula. Então, a, nós pedimos a todos e a todas que estão acompanhando no Facebook que possam compartilhar esta live, para que ela chegue no maior número de pessoas possível. E é, a gente avisa aqueles que quiserem fazer perguntas, comentários, quiserem intervir de alguma maneira, Usem a caixa de comentários do, no, da nossa transmissão no Face e a gente faz a leitura daquilo que vocês escreverem aí, tá? É, aqui dentro da sala Zoom, vocês podem usar o nosso chat aqui ao lado ou então pedir inscrição no chat, diz que quer falar, a gente concede a palavra e dá para falar porque está aqui dentro da sala, tá? Nunca é demais lembrar, quem quiser participar do curso dentro da sala precisa fazer uma inscrição, é, essa inscrição é feita por e-mail, ccevermelha.gmail.com, manda um e-mail lá com seu nome e diga que quer participar do curso Histórias do PT no governo, tá? É, com isso você consegue participar dentro da nossa sala Zoom. Quem quer e prefere assistir pelo Facebook, é só curtir a nossa fanpage do Centro Cultural Esperança Vermelho, CCV. CCEV, você recebe uma notificação toda vez que a gente iniciar um streaming, vídeo ao vivo, ok? Nosso curso, para quem está pegando hoje como pela primeira vez, né, a primeira aula, nosso curso está na 13ª aula, quem tiver interesse de acompanhar as aulas anteriores, elas já estão disponíveis nos nossos canais, tanto no Facebook, se você descer a timeline da nossa fanpage, você vai encontrar as aulas anteriores, mas é, no canal do YouTube está mais organizado, é mais fácil de encontrar. É só entrar no YouTube lá e procurar CCE, CCEV, Centro Cultural Esperança Vermelha, ok? Dá para assistir as aulas anteriores e a partir de agora começar a assistir as próximas. Temos aulas sempre às terças-feiras a partir das 21 horas e ao sábado a partir das 15 horas. Alguns sábados nós temos duas aulas, né? Rodada dupla. Aí tem uma aula às 15 e outra aula às 17 ok? É, daqui a pouco a Paulinha vai colocar aí na nossa, no, nos nossos comentários, aí na caixa de comentários dessa transmissão no Face e também no nosso chat aqui na sala Zoom, o número de uma conta do CCV, pedimos a sua contribuição financeira, porque a gente ainda tem as despesas para pagar, mesmo na pandemia, nós não estamos fazendo atividades presenciais, mas as nossas atividades virtuais continuam, a gente ainda tem uma sede, e tem custo, então continuem contribuindo para que a gente possa manter o nosso espaço funcionando, uma vez que é um espaço financiado coletivamente pela militância de esquerda que quer construir o CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha, ok? Bom, nossa aula de hoje, como eu já falei, ela tem dois temas que estão muito relacionados, e... mas são dois temas, né? porque estavam divididos em dois órgãos dentro da prefeitura. Um deles é Cultura, Esporte e Lazer. É, Para quem chegou em Campinas mais recentemente, não acompanhou, não vivenciou é, esse período entre 2000 e 2004, 2001 a 2004, né? Naquele momento, a Secretaria de Cultura, ela tinha esse nome, Cultura, Esporte e Lazer, e a Secretaria de Esporte estavam unificadas, junto com a Secretaria de Cultura, né? Por isso que a gente vai tratar como um tema só aqui, cultura, esporte e lazer. E o outro tema são as políticas desenvolvidas pela zeladoria do centro, ok? Temos dois convidados, o Walter Pomar, que já é conhecido de todo mundo aqui, vai falar sobre cultura, esporte e lazer, e o Reinaldo Sicconi vai falar sobre a zeladoria do centro. Cada um deles ocupou um desses espaços, respectivamente, dentro do, da, da gestão Toninho e ok? Então é isso, dou aqui um boa noite ao Walter Pomar, que pediu para começar falando, e pode ligar o seu microfone, Walter, e fique à vontade para usar a palavra. Boa noite. Boa noite, Adriano, boa noite a todos, boa noite a todas que estão aqui na sala Zoom. Antes que alguém faça algum comentário, eu já esclareço que, como nós fizemos barba, cabelo e bigode na eleição da Bolívia, eu resolvi comemorar, tá certo? Cumprimento também a quem está assistindo online ou que venha assistir posteriormente essa aula do curso de Histórias do PT no governo de Campinas. Né? O PT governou Campinas por duas ocasiões. Durante parte da gestão jacobitar e durante a gestão Toninho e Zalene. A primeira gestão foi interrompida pela ruptura entre Jacob Tá e o PT. A segunda gestão, apesar do assassinato do Toninho, teve continuidade, sendo interrompida apenas pela derrota eleitoral, que é bom lembrar, foi por muito pouco. Por pouco, nós não fomos para o segundo turno, e se tivéssemos ido, seguramente teríamos vencido aquela eleição. Bom, na gestão Jacob Itá, o nosso secretário de Cultura foi o companheiro Marco Aurélio Garcia. O Marco Aurélio foi depois secretário de Cultura em São Paulo, capital, foi secretário de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores, fundador do famoso Foro de São Paulo, ele foi presidente nacional do PT e foi assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma. Ele morreu aos 76 anos, em 20 de julho de 1917, e desde 1980 até a sua morte, ele foi militante do Partido dos Trabalhadores. Depois da ruptura de Jacó com o PT, quem assumiu a Secretaria de Cultura, se a memória não me falha, foi o Célio Turino. Eu, de fato, não conheço em detalhes a trajetória do Célio Turino, mas sei que ele foi do PCdoB, depois veio para o PT, depois foi novamente do PCdoB, passou pela rede de marina, atualmente confesso que não sei em que partido ele está. Ele teve uma passagem importante no Ministério da Cultura dos governos petistas, onde foi responsável pelos chamados pontos de cultura. Né? Bom, a segunda gestão do PT à frente da Prefeitura de Campinas foi entre 2001 e 2004. Nesse período, nós tivemos três secretários de Cultura, Esportes e Turismo. O Adriano incluiu aí o lazer por conta própria. O Toninho nomeou inicialmente o Jorge Colli, que ficou à frente da secretaria por cerca de sete meses. Depois, no final de julho de 2001, o Toninho nomeou Marcos Tonion e, finalmente, em dezembro de 2001, a companheira Isalene Tiene, que está aqui, inclusive, na sala Zoom com a gente, ela me nomeou secretário e eu permaneci até o final da gestão, até dezembro de 2004. Para os que não conhecem o Jorge Cole e o Marcos Tonhon, eu recomendo uma busca no currículo Lattes de ambos. Né? No caso do Tonhon, o Lattes dele foi atualizado em fevereiro desse ano, no caso do Colle, o currículo Lattes dele foi atualizado em agosto desse ano. Né? O Cole possui graduação em História da Arte e Arqueologia pela Universidade de Provença, né? mestrado em História da Arte também pela Universidade de Provença, doutorado em Filosofia pela USP, livre docência e titulação em História da Arte e da Cultura pela Unicamp, é pós-doutorado por uma das universidades de Nova York, é membro de várias associações internacionais, tem inúmeros prêmios, é professor titular da Unicamp, enfim, é um acadêmico, com muita importância na área de história, história da arte e temas correlatos. No caso do Marcos Tonhó, ele é graduado em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Ribeirão Preto, mestre em História pela Unicamp e fez o doutorado dele em História da Crítica da Arte na Escola Normale Superiore de Pisa. Bom, atualmente ele é professor livre docente da Universidade Estadual de Campinas, né, da, da Unicamp, e a experiência dele é na área de arquitetura e urbanismo. Né? Bom, como o nosso objetivo aqui é falar da experiência da secretaria, eu não vou abordar os motivos pelos quais eu fui nomeado, nem falarei das alternativas que havia à época, né? os nomes que existiam à época, e tampouco vou falar do balanço da gestão do Cole do do o Marcos Tonhão acho que não é o caso. No momento em que eu assumi a secretaria, ela era, como eu falei, intitulada de Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo. Né? A dotação orçamentária anual, ela evoluiu ao longo dos três anos completos da gestão, de 17 milhões ao ano para 35 milhões ao ano. O que interessa para que a gente situe é que isso equivalia, no final, a 3% do orçamento municipal. Para vocês terem uma ideia, é, a grande parte das Secretarias de Cultura no país inteiro queriam desesperadamente ter 1%. Nós aqui chegamos a 3%. Né? Então, era uma, uma dotação muito expressiva para a área de cultura na cidade de Campinas. Nós chegamos a ter mais de 500 trabalhadores vinculados à Secretaria responsáveis por uma programação que era desenvolvida em cerca de 50 equipamentos. No final de 2003 e início de 2004, a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo ela gerenciava o Complexo da Estação Cultura, cinco teatros e auditórios, o Centro de Convivência, o Teatro Castro Mendes, o Teatro Carlito Maia, o Teatro da Vila Padre Anchieta e a Concha Acústica, gerenciava a Pedreira do Chapadão, 26 praças de esportes, 10 museus, 4 bibliotecas, seis galerias de arte, cinco casas de cultura e a Feira de Artes, Artesanatos e Antiguidades, que também era de nossa responsabilidade. Além disso, estavam, então, sob responsabilidade da Secretaria, a Rádio Educativa, o Posto de Informação Turística, o Espaço Permanente de Artesanato, o Departamento de Turismo, obviamente, a Coordenadoria de Patrimônio, que era um órgão técnico que acompanhava o trabalho do Condepac, a Coordenadoria de Comunicação, que editava, por exemplo, o Lazer de Corpo e Arte, e a coordenação do Projeto Centro, que tem interface com a zeladoria que o Reinaldo vai apresentar depois. Também estavam sob responsabilidade da Secretaria Orquestra Sinfônica Municipal, que, além dos concertos, digamos assim, convencionais da programação, realizava concertos didáticos em escolas públicas, concertos gratuitos em diferentes regiões da cidade e atividades fora de Campinas também. E, finalmente, a Secretaria dava apoio através de convênios, de compartilhamento de espaços e de equipamentos para a Casa Tainá, para o Centro Cultural Evolução, para outros equipamentos comunitários e privados e para projetos variados. Ademais, as praças de esportes eram utilizadas para o desenvolvimento de atividades culturais e de lazer, através do programa que a gente chamava de Lazer de Corpo e Arte. O mesmo ocorria em parceria com algumas escolas públicas. Né? E por decisão do orçamento participativo, né? por decisão do OP de Campinas, estavam sendo construídas, ou chegaram a ser construídas, 13 novos centros de esportes, cultura e lazer. E também por decisão do AP, chegou a ser destinada uma verba superior a um milhão de reais para apoiar oficinas e grupos artísticos. Foram criadas, na época, a Casa de Cultura e Cidadania de Souzas, a Casa do Hip Hop, a Casa de Cultura Tear das Artes, que era uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, que a gente, é, de alguma maneira, contribuiu, a nova sede da Escola Municipal de Cultura e Arte, a própria Estação Cultura, que eu já citei. Quando a gente faz essa lista, pode passar a impressão de que... Bom, mas o fato é que isso estava longe de ser suficiente, uma vez que áreas inteiras da cidade não possuíam um único equipamento de esporte e cultura. Para essas áreas, o governo, através de várias secretarias coordenadorias, autarquias, empresas municipais, o governo, a prefeitura municipal, buscava oferecer ações ou pontuais ou continuadas, com oficinas, com shows, com projetos como o Almo, o Cinema na Praça, que era desenvolvido pela CETEC, o Rua Minha, que era desenvolvido pela Zeladoria do Centro, certamente o Reinaldo vai falar disso, etc. etc, né? Mas, apesar de parecer muito, era, na verdade, eu insisto, um pingo d'água, numa cidade de mais de um milhão de habitantes e profundamente desigual. Né? Apesar disso, ou seja, apesar de que no fundo era um pingo d'água, tinha muita gente que não tinha acesso a, a nenhuma atividade pública de cultura, esportes, turismo, lazer, etc., apesar disso, a minha impressão é que se tratava de um aparato bem razoável se comparado com outras cidades do mesmo porte. Né? Ou seja, embora fosse pouco perto do que precisava, era muito em comparação com cidades de porte semelhante ao de Campinas. E, esse, e, e boa parte do aparato físico que a Secretaria gerenciava tinha sido construído nos anos 70 e teve esse acréscimo no governo Isaline Tiene, em grande medida, através de projetos aprovados no orçamento participativo ou por iniciativas nossas, como, por exemplo, ocupar o Palácio da Mogiana. Né? Então, ou é a própria Estação Cultura, que foi citada aqui, ou é forçar a barra para a Estação Guanabara ter alguma destinação, acabou a Unicamp assumindo. Né? Por outro lado, é importante lembrar aqui que a secretaria era uma de muitas instituições que atuavam no mundo da cultura de Campinas. Né? Eu cito, por exemplo, a Unicamp e a Pucamp, cito a CPFL, tanto na época pública quanto na época privada, inúmeros grupos artísticos envolvidos em pesquisa e no fazer cultural propriamente dito, na área de música, de dança, de teatro, os meios de comunicação, televisões, rádios, jornais, que tinham seus projetos nessa área, empresas privadas atuantes na área, e a existência de todo mundo da cultura popular e também instituições vinculadas à elite da cidade, que se pretendiam, tá certo, os guardiões da verdadeira cultura de Campinas, né? Portanto, a Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo era parte de uma fauna e de uma flora muito diversificada né? e muito pouco pacífica, né? Não tinha nada de pacífica nessa fauna e flora é, que desenvolvia as atividades de cultura, e de esportes e de turismo na cidade. Né? Na área de esportes, por exemplo, todos os clubes privados, tá certo? para dar um exemplo, as escolinhas espalhadas por tudo quanto é canto, a pressão do setor hoteleiro, para que tenha um centro de convenções e assim por diante. Evidentemente, eu não vou conseguir resumir aqui o trabalho que a gente realizou entre dezembro de 2001 e dezembro de 2004. Assim, eu selecionei três textos onde há informações e análises sobre essa experiência, que, na minha opinião, foi muito rica. Eu já coloquei, e vou colocar de novo aqui no chat da sala Zoom, e depois a gente pode disponibilizar também no, no link do YouTube, para quem quiser, um link que tem esses três textos organizados, mais o conteúdo dessa fala aqui que eu estou fazendo. Os três textos que eu separei foram um texto intitulado A Política de Cultura e o Correio Popular. Foi um texto escrito no final de 2003, em resposta a uma matéria publicada no jornal Correio Popular, que circulava em Campinas. Eu chamo a atenção para esse texto, porque ele traz uma descrição muito detalhada do que a gente fazia à época, porque era uma resposta a eles, que dizia que o mundo não funcionava, a gente mostrou o que a gente estava fazendo. Né? Um outro texto que eu coloquei nesse link também foi escrito em 2004, como material da campanha eleitoral daquele ano. E também há, nesse texto de 2004, números muito precisos sobre as atividades, as pessoas que participavam das atividades, né? o número de pessoas que frequentavam as nossas atividades, que era muito grande. É, a gente chegou a ter, por exemplo, na Estação Cultura, é, uma, um público que superou 300 mil pessoas. Não era, muito, era pouca coisa. entendeu? E aí também incluí um terceiro texto, intitulado Versão Preliminar da Defesa, que foi elaborado em 2010, para subsidiar a redação da defesa preliminar que eu apresentei no processo da 13 de maio. Ano passado o processo acabou, né? eu fui absolvido em segunda instância, a Copa Elisalene já havia sido absolvida também. Vale dizer que, além desse processo da 13 de maio, houve outros, mas nenhum prosperou, nem mesmo da famosa festa russa. Né? Então, a rigor, o único que foi a julgamento foi esse é, que eu citei agora, o da 13 de maio, em que fui absolvido. né? Isso é interessante, porque é, revela um pouco do, da maneira como a gente trabalhou nesse período. né? Mas, enfim, quem tiver interesse em questões específicas pode ler os três textos citados, tem ali os números, tem dados, etc., assim como pode consultar a coleção completa do Lazer de Corpo e Arte, que era um boletim editado pela Secretaria de Cultura e que trazia toda a programação de atividades. Né? E suposto, eu vou usar o finalzinho do tempo disponível aqui para fazer um resumo é, baseado num texto que eu fiz em 2006, para uma conferência municipal de cultura em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que era uma cidade administrada naquela época pelo PT e é de novo administrada pelo PT hoje. E nesse texto eu vou ler aqui o que eu escrevi na época. Né? É, nesse texto eu dizia o seguinte... Nos contatos que mantive com outras secretarias de cultura, percebi que a experiência de Campinas tinha um diferencial importante. A cultura sempre foi, para nós, para o conjunto do governo, parte integrante e fundamental do projeto estratégico de governo. Essa é a primeira coisa. Eu, tive, eu sou e fui durante muitos anos, era na época dirigente nacional do PT, então eu conhecia muitas cidades e posso dizer que aqui era a exceção ou uma das poucas exceções, onde o núcleo do governo compreendia que a área da cultura, não a secretaria especificamente, mas a cultura como um todo, no sentido amplo da palavra, era parte integrante e fundamental do projeto estratégico de governo. Né? Essa é uma primeira coisa. Continua a leitura. Logo, tínhamos prioridade na liberação dos recursos, apoio administrativo e peso político. Vale dizer que todas as secretarias municipais, não apenas a de cultura, desenvolveram ações culturais. Isso é uma coisa que eu quero enfatizar também, ou seja, isso, a, a, não havia a ideia de que é, é atividade cultural é atividade da Secretaria de Cultura, certo? todas as secretarias, era isso mesmo, eu citei aqui o caso da CETEC, né? podia citar no caso da Sanasa, Secretaria da Educação, todo mundo entendia que tinha que ter disputa cultural, que isso fazia parte da ação administrativa. Né? Continua a leitura. O importante, entretanto, é que a ação do governo foi enxergada por nós, por nós, o governo, como parte de uma disputa cultural, vetor de uma disputa profunda sobre a visão de mundo dos habitantes da nossa cidade, integrante de uma batalha por hegemonia. E aí eu, de novo, reitero... né? A gente conseguiu ter no governo, eu acho que isso era hegemônico no nosso governo, se não era total, era hegemônico pelo menos, essa ideia de que a gente tinha que disputar a visão de mundo dos habitantes de Campinas. Isso, isso já está presente na preocupação do Toninho e continuou presente nos três anos em que a Isalene foi a prefeita. E continua a leitura. Quais eram nossas teses básicas? Primeiro, cultura é um direito. Isso significa que o acesso à cultura... Não pode ser definido por parâmetros de mercado. Vou dar um exemplo. Nós, na Estação Cultura, fizemos shows de primeiríssima linha. Eu não vou esquecer nunca o dia que o Paulinho da Viola tocou, tá certo? terminou, pedindo para ele tocar de novo. Ele me, to ele me toca aquela música que chama Sinal Fechado, se eu não me engano, que começa com. É um... um negócio impressionante. O silêncio, aquilo ali lotado de gente. Gente do povo que morava na região centro, gente de classe média que tinha vindo de longe com um bebê no colo, portanto se sentindo seguro, e nunca, nunca teve um caso de violência dentro da estação. É um exemplo de como você pode garantir acesso à cultura sem cobrar ingresso, tá certo? Sem usar parâmetro de mercado. Cultura é um direito, essa era a primeira tese nossa. Segunda tese... Né? Continuando a leitura, cultura é longo prazo. Isso significa que devemos construir uma política permanente, o que supõe previsibilidade orçamentária e valores crescentes. Isso nós conseguimos, eu, eu dei o exemplo aqui no início, nós dobramos o orçamento da secretaria ao longo, de, ao longo de três anos de mandato. Terceiro, cultura é estratégico, tanto do ponto de vista das classes sociais quanto do ponto de vista das nações, Noutras outras palavras, cultura deve ser encarada como uma política de Estado. Quarto, cultura é conjuntura. Nesse momento, olha só, isso foi escrito em 2006, hein? Nesse momento em que a direita fomenta um ambiente de intolerância e medo, cabe à esquerda fomentar uma cultura de solidariedade, fraternidade e alegria. Isso foi escrito em 2006, acerca da nossa experiência. Continua válido hoje, mais do que antes, entendeu? Continua a leitura. Os setores conservadores e parcelas da, entre aspas, indústria cultural de nossa cidade reagiram mal a isso. Os primeiros, porque cultura é poder. Os segundos, porque cultura é dinheiro. Né? Por isso que eles reagem mal. Né? A elite política porque sabe que cultura é poder. E a elite econômica porque sabe que cultura é dinheiro. Implantar, continua a leitura, implantar uma política pública de cultura é redistribuir poder e riqueza. Como resultado, a cultura foi objeto de batalhas políticas e ideológicas muito agudas. Vale dizer que nem sempre conseguimos colocar do mesmo lado o governo, os partidos de esquerda, os movimentos sociais e os trabalhadores da cultura. Assunto, eu escrevi lá para a conferência, que ultrapassaria o espaço que me deram para esse texto. Evidentemente, esse é um problema. Ou seja, o um bloco popular na cidade nem sempre teve unido em todas essas batalhas. E isso, óbvio, nos debilitou. Bom, termina aqui o texto que eu enviei para São Leopoldo na época, e aí, na minha opinião, a síntese do que eu li é atual, entendeu? Aquilo que eu disse naquela época, em 2006, nesse textinho, segue atual. Acho que o balanço global do que nós fizemos naquele período foi extremamente positivo, e foi positivo porque nós aplica aplicamos o programa do PT. Uma vez, numa conferência popular, uma conferência do orçamento participativo, o Mariante se aproximou de mim e disse, não, agora nós temos na secretaria o PT. Porque era isso, a gente estava aplicando o programa do PT na área da cultura. Não era o programa de uma pessoa, de uma tendência, era o problema do partido, que deveria estar sendo aplicado desde o primeiro dia do governo, e que, na minha opinião, não foi. Né? A gestão do cole e a gestão do Tonhon foram outra coisa. Né? A secretaria era dirigida por um núcleo duro, composto por mim, pelo Emílio Fonte, que era da responsável pela administração, pela Glória Cunha, que no final da gestão estava na Orquestra Sinfônica, pela Soraya Zaforlin, que está aqui, pela Sônia Fardim, pela Ivete Roldão, pela Rosana Ramos e pelo Domingos Gigli. Como vocês podem ver, é uma composição de gênero claríssima, está certo? Apoiado num grupo muito grande de militantes petistas ou simpatizantes, que eu não vou citar aqui, nem tenho como, mas que, por favor, se sintam citados na pessoa de um companheiro que trabalhou conosco e que já não está mais por aqui, o Hélio Bombardi, com quem eu brincava que ele era o culpado de tudo o que aconteceu na esquerda brasileira a partir dos anos 80. Isso porque, se ele tivesse vencido a eleição para presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a história da esquerda brasileira teria sido outra. Como ele não venceu, a culpa é dele. É certo? Eu brincava com ele na época, ele achava muito divertido. Mas como ele, dezenas de militantes é, do PT atuaram é, na equipe da secretaria a partir daquele núcleo duro que eu nominei anteriormente, né? Vale dizer que esse grupo de petistas e simpatizantes era plural, incluía gente de todos os setores do partido. E eu tenho total certeza de que não tem uma única reclamação de sectarismo em relação a alguém por conta das posições que tinha dentro do partido. Ou seja, dentro da secretaria, a gente mantinha um relacionamento muito bom, muito bom. Outra característica interessante é que, embora fosse uma secretaria claramente dirigida pelo PT e que tinha como titular alguém, no caso eu, que era acusado de ser da ala radical do PT, nós conseguimos incorporar no trabalho da secretaria o conjunto do corpo de funcionários de carreira, inclusive quadros do PSDB e simpatizantes do PSDB, que, entretanto, tinham por nós o maior respeito, e a recíproca era verdadeira. Isso porque a gente adotou uma duas diretrizes. né? Primeiro, tinha uma linha política clara, ou seja, tinha uma linha política que tinha que ser aplicada, que era a linha política que eu já resumi antes, mas havia espaço para quem tivesse disposto a trabalhar. E nós trabalhávamos muito duro. A gente era muito respeitado, porque ninguém tinha dúvida de que ali a gente trabalhava. Trabalhava para a tá certo? Talvez por isso, embora nós que dirigimos a secretaria tivéssemos, na época, nos envolvido em duras polêmicas dentro do partido, eu posso dizer que o conjunto do governo sempre contribuiu para o trabalho da secretaria. Claro que houve atritos absolutamente normais, tá certo? mas olhando de conjunto e com a vantagem de a gente estar tá falando de uma história que ocorreu há quase duas décadas, a minha impressão, que pode ou não ser confirmada pelos que foram do governo à época, é que havia um respeito no governo como um todo pelo trabalho que a gente fazia e havia contribuição efetiva ao trabalho que a gente desenvolvia. Eu não vou citar aqui, mas as pessoas com que a gente polemizava duramente na luta interna, quando se tratava de ajudar nas coisas da secretaria, ajudava sem titubear. Porque havia, eu acho, uma percepção de que ali, como eu falei, é, nós implantávamos um programa que era do conjunto, não era um programa de um setor. né? Por fim, eu poderia fazer aqui uma lista dos erros cometidos, das insuficiências, dos problemas, etc. Um deles foi, por exemplo, não ter me oposto a implementar o projeto da reforma na 13 de maio, no momento em que eu mesmo sabia e cheguei a dizer algumas vezes que era grande o risco disso gerar ônus para nós, sem gerar bônus, mas, na boa, eu acho que isso foi um detalhe. Ou seja, olhando de conjunto, a gente cometeu vários erros, como secretaria, enfim, ou como governo nessa área, mas, olhando de conjunto, eu acho que foi um detalhe, porque, vendo de agora, eu não tenho a menor dúvida que, dadas as condições de temperatura e pressão em que a gente atuou, o governo Toninho e Isalene, e com ênfase para Isalene, nessa expressão governo Toninho e Isalene, porque foram três anos, tá certo? Com a Isalene no comando do governo, foi o melhor governo que a gente teve na cidade. Seja comparando com o período entre 1993 e 2000, seja comparando com o que veio depois de nós. Isso vale para o conjunto do governo e se aplica também ao trabalho que a gente desenvolveu na área de cultura, dos esportes, do turismo, da orquestra, dos teatros, do lazer, da preservação do patrimônio e da memória. E por falar em memória, eu, pessoalmente, tenho a impressão de que aquele período como secretário foi o mais feliz da minha vida pessoal, que eu fiz mais coisas diferentes, divertidas, legais, tá certo? E tem é, um momento que eu queria citar para encerrar aqui a exposição, que me lembra isso, né? foi dois momentos, na verdade. Um foi quando eu cheguei esbaforido para participar de uma solenidade, uma senhora titular de uma instituição supostamente centenária da cidade, que nos ofereceu a Regina Duarte como uma das suas obras, me chamou para falar nessa instituição, não sem antes registrar de público e no microfone o meu desalinho e a falta de trajes adequados para o evento tão chique no qual eu estava ali Tá certo, exercendo a função de secretário. E o episódio rendeu um comentário na coluna que um Energúmeno mantinha num jornal da cidade, segundo o qual eu era tão simpático quanto um dente cariado. Né? Era esse o trato que a gente recebia, tá certo, dessa elite de merda que tem nessa cidade. E tem que ser falado, é uma elite de merda, tá certo? É um negócio é, é muito barra pesada. O tempo passou, e anos depois, lá estava eu o Desalinhado, a cari, né, assistindo a uma ópera de Carlos Gomes, realizada graças ao apoio decidido da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo. Esta merda desta elite da cidade, que não conseguia fazer. E fomos nós. No intervalo daquela ópera, aquela mesma senhora se aproxima de mim e registra estar surpreendida com aquilo. Com o fato de que logo nós, do PT, se, fomos capazes de contribuir para algo tão bem feito e de tão bom gosto, né? O episódio todo é muito sintomático de como a elite da cidade se vê, como ela enxerga o que é cultura e tudo mais, né? É um episódio, assim, inteiro... E também de como enxerga a esquerda. A elite esquece que a esquerda nesse país, além de todas as manifestações de cultura popular, a esquerda é Chico Buarque, é Oscar Niemeyer, é Jorge Amado, é Graciliano Ramos, é Lina Bobardi, é Portinari, etc, etc, etc, etc. Eles esquecem disso. Né? E de toda forma, como eu era secretário, estava numa atividade oficial, e não parece, mas eu sou um cara educado, tá certo? Eu me limitei a responder para ela que sim que nós éramos da esquerda radical, mas éramos da esquerda radical, chique e festiva. Portanto, ela não devia ficar preocupada nem assustada com aquele fato. Bom, sem mais, eu termino por aqui e fico à disposição aí para o debate depois da fala do Reinaldo. Legal, obrigado, Walter. Para quem pegou a nossa transmissão aí pelo caminho ou entrou recentemente na sala... Walter Pomar falou sobre a política de cultura, esportes e turismo e não lazer, como eu havia mencionado anteriormente, mas é um atalho que Freud explica perfeitamente. E na sequência agora o Reinaldo Siconi falará sobre as políticas desenvolvidas pela zeladoria do centro. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Adriano, Walter e muitos amigos que eu estou vendo aqui e vi que estão assistindo pelo Face. Eu não ia citar ninguém, para não ser indelicado, mas algumas pessoas eu tenho que falar. Um oi para a Isalene, óbvio, o Lauro, que está aqui, e alguns amigos, né, e Solange, que dilema, que está assistindo, a Cleonice, que trabalhou comigo na Unicamp. Faz 30 anos que eu não vejo a Cleo ao vivo. Que bom te ver aqui, Cleo. Um beijo para você, querida. E é, outras pessoas que a gente trabalha junto, Zé Dias, que trabalhou com a gente na secretaria, depois me substituiu por um período na Zeradora do Centro, está aqui ao vivo também no Zoom. Então, bom ver todos vocês, tá? Os outros sintam-se citados e agradecidos aí pela presença e pela amizade. É, eu estava brincando com, a, com o Walter e Paula no começo, de que eu tenho uma apresentaçãozinha breve para fazer para vocês 92 slides e é verdade tá mas eu vou passar rapidamente por eles e quem quiser depois além dessa apresentação sintética tem um texto também com não só com feição mas com prosa também para quem quiser saber detalhes desse período a zeladoria tem uma coisa eu vi quase todas as aulas aqui do curso se não todas quase todas e uma coisa recorrente é o ataque, que o Walter citou aqui também, da imprensa ao nosso governo, que não era brincadeira, não. E até as propostas indecorosas de que se levantassem um dinheirinho lá, passariam a fazer falar bem da gente. Mas a zeladoria era a ovelha negra do governo nesse, nesse aspecto, porque da zeladoria ninguém falava mal porque interessava talvez a setores médios, porque interessava a setores econômicos da cidade que o centro fosse revitalizado. Então, a gente tinha uma editoria própria de, de jornais que cuidavam, que cobriam a zeladoria e a enorme maioria das matérias eram positivas. Então, uh mais talvez pelo projeto, né, com certeza mais pelos objetivos que eram comuns de grandes setores da cidade do que pela simpatia ao, ao coordenador ou ao governo em geral. Mas isso era é, só para registrar que no meu caso eu apanhei muito pouco, talvez uma outra crítica alguma coisa assim, né? Ah, o deputado o hoje deputado Guilherme Campos era um dos que vivia reclamando de de qualquer coisinha que a gente fizesse, né? Ele queria que a, o centro ficasse bonito, mas não queria nenhuma interferência, que as coisas ficassem prontas de uma hora para outra. Mas é, são casos raros assim, né? Adriana Flose da CIC nos ajudava muito, uh, vários parceiros aí que eu vou citar hoje. Então, a zeladoria surgiu uh, né, dentro do projeto Centro, que tinha uma série de prioridades. Né, da FEPAS, da CEPROCAMP, em torno da estação, Palácio dos Azulejos, Catedral, etc. E, dentre essas, essas todas prioridades, ações, três eram as prioridades. A zeladoria do centro, a reforma na 13 de maio e o mercado informar, informal. O, a zeladoria ficou por minha conta e, além dessas prioridades, uh, o projeto centro, que era coordenado pelo Walter, uh, consolidou também a Estação Cultura, o Palácio da Mogiana, que ele já citou aqui, que a gente começou a reforma, a primeira fase de reforma e restauração do Palácio dos Azulejos, o Largo do Rosário, que é uma área importante na cidade, foi totalmente concluída pela zeladoria, o Sepro que foi inaugurado, a Praça Imprensa Fluminense, que foi reformada na época, e a Catedral, que nós começamos o restauro. Nosso governo, né dessas ações aqui, o que a Zela do Cuida cabia a azaladoria, era o Lago do Rosário e a Praça Imprensa Fluminense. Bom, a azaladoria era uma linha no projeto de, restauro de, de revitalização do centro, ninguém sabia exatamente o que era isso, então nós passamos o final de 2002 desenvolvendo uma ideia sobre o que seria a Zeladoria, quais seriam as suas atribuições e nós redigimos então o projeto de lei onde delimitávamos os objetivos e quais seriam as funções dessa nova Zeladoria, dessa nova, desse novo órgão, já que já existia a Regional 1 né, ligada à Secretaria de Serviços Públicos, onde ficava a Zeladoria que em tese cuidaria do centro. Então qual seria a novidade? da a zeladoria, da, qual seria a novidade da zeladoria, né? Bom, os pressupostos nossos é que a administração devia cuidar com mais cuidados do centro, da região, porque dezenas de milhares de pessoas circulavam por lá, ela era representativa da cidade como um todo, né? Necessidade a gente ter um levantamento e um monitoramento mais preciso dos problemas cotidianos ali, é, articular as ações dentro e fora do governo para soluções mais duradouras, descentralizar a administração e incorporar os envolvidos na definição dessas propostas. O centro, eu brincava na época, é um grande evento, né? Todo dia acontece o evento centro. 230 mil pessoas na época circulavam pela cidade, pelo centro da cidade, 150 mil veículos, 20 mil comerciários, 4.500 estabelecimentos comerciais, 15 mil imóveis. E na regional, um moravam 68 mil pessoas. O centro não é, é dos moradores do centro. O centro é da cidade toda. de todo mundo dessas 200 e tantas mil pessoas que por lá circulavam diariamente. E nós tínhamos quatro frentes de ação prioritários aí. Né? Construímos essa tese para construir ao longo do da implantação da zeladoria. Uma central para acionar os órgãos já existentes da prefeitura para solucionar os problemas que eram da competência desses órgãos, que funcionasse como uma central de inteligência para integrar as informações e as ações, que realizasse serviços emergenciais diferenciados e que fosse uma central de articulação e estimula a melhoria da qualidade de vida no centro. Ou seja, duas ações voltadas para melhoria da gestão interna da prefeitura, e duas ações voltadas a articular a sociedade e realizar serviços de maior qualidade no centro. O objetivo é que a zeladoria fosse um laboratório de experiências do ponto de vista da documentação, do detalhe no que a gente faz, na medição dos serviços, para que isso fosse depois socializado para as demais administrações regionais. Seria um projeto piloto da melhoria que a gente queria fazer na gestão pública da cidade como um todo. Só foi possível porque a gente teve, assim como na Secretaria de Cultura, muitos parceiros. Toda a prefeitura era muito simpática e via com bons olhos e muito prestativa para atender as solicitações e apoiar a zeladoria. Em especial, a Regional 1, o DPJ, o departamento de Limpe... limpeza urbana da LU, que eram da mesma secretaria, mas também o trânsito, patrimônio histórico, assistência social, a guarda municipal, secretaria de obras, saúde, educação. Essas são as que a gente teve um contato direto, permanente, né, e apoio para tudo que a gente precisava. E entidades da sociedade civil: a Associação dos Amigos do Centro. Paulo Henrique era o presidente. A CIL, a SIC, a CDL, o Centro Evolução, Instituto Proofício, a Associação dos Trabalhadores de Artesãos de Campinas, com o qual nós fizemos várias atividades em conjunta. Enfim, com todo esse povo, nós começamos a construir uma nova forma de gerenciar e de resolver problemas diários no centro. Começamos com um projeto piloto, né? essa, não sei se quem está no celular vai ter um pouco mais de dificuldade para ver, mas talvez consiga. Com essa área em, em amarelinho, na lusitana ali, né? 12 quadras, 3 quilômetros lineares, com uma equipe de 7 pessoas operacionais, mais 11 pessoas, mais 4 pessoas na gestão, o coordenador mais 3. E aqui nós começamos a fazer as primeiras experiências, de medir o serviço, de fotografar o que está sendo feito, de levantar custos, de ver quais as interferências que deveriam ser corrigidas, tirar a posse do caminho, tirar cartaz de poste, melhorar pontos de iluminação, jardins, etc. A gente começou, em 2003, nesse pequeno quadradinho aí, que ele era representativo do centro, e aí a gente foi, a partir de 2003 e 2004, expandindo para a área em verde, em seguida, e depois para a área em uh, vermelho. Aí nós passamos a ter 20, atender 29 quadras, já tínhamos uma equipe de 14 operacionais, mais 9 gestores e funcionários administrativos, e mais 11 pessoas que eram os agentes de postura, que eu vou falar em seguida o papel deles. Depois, ao longo de 2004, atingimos todo, toda a área central da cidade, representada por essa linha mais, mais grossa, preta, e, onde, e aí sim a gente tinha a equipe praticamente completa, 38, toda a área central, né? na fase 4, 38 quadras, mas depois toda essa área aí que é bem maior. E aí nós já tínhamos 21 pessoas do quadro operacional e serviços gerais, mais os nove administrativos e gestores, e mais os 11 agentes de postura. O nosso orçamento, em 2003, começou só em agosto, até então a gente gastou dinheiro da Secretaria de Serviços Públicos, e em 2003 entrou a dotação de 700 mil reais que nós tocamos o resto do ano. E em 2004, o nosso orçamento era de aproximadamente 3 milhões de reais. Fora receitas das outras secretarias que viviam nos apoiando aí, né? E tivemos pouquíssimas alterações legais, apenas a criação da zeladoria, até 2003, e depois a criação do corpo de agentes de fiscalização de posturas. Nós estudamos o assunto na época, por exemplo, São Paulo, que já tinha a Operação Centro há quase 10 anos instalada, fez dezenas de alterações legais, para dar poder de fogo mesmo ao gestor do centro da cidade. É, em, Campinha, em Campinas, a gente é, fazia as coisas com, com base no pedido e na boa vontade dos secretários e, e outros diretores de outras secretarias que nos apoiavam, mas não, não havia um poder, de, um poder legal para obrigar ninguém a fazer. Como já foi falado em outras aulas desse curso, que... O nosso governo era muito bacana, a gente tinha uma boa relação, tinha uma integração muito grande entre as secretarias, então nós não tivemos problema nenhum, e mesmo sem ter legislação que obrigasse ninguém a fazer nada, todo mundo nos ajudando nos ajudava. Bom, primeiras ações de 2003, foi apresentar o projeto, depois que a lei foi criada, a zeladoria saiu do papel, nós passamos alguns, várias semanas, alguns meses, aí apresentando e detalhando o projeto para os gestores públicos, para todos os secretários e pessoas que a gente sabia que ia precisar, para os futuros parceiros, que eu já citei alguns aqui, e para a sociedade em geral, através da imprensa, coletivas e coisas desse tipo. E também fazendo recrutamento e capacitação da equipe que ia trabalhar nessa área. Bom, agora tem aqui um conjunto de sintético de ações que nós fizemos de concreto mesmo nesse período. É, ações cotidianas e permanentes da zeladoria era a arborização, tratamento intensivo de jardins, conserto de calçadas nas praças, conceito de guias e sarjetas, revisão elétrica e de iluminação de praças e equipamentos públicos, limpeza e pintura de postes, fiscalização em geral e cadastramento das empresas poluidoras para a gente ir atrás de quem causava o problema. Então, está aí uma fotinha dos postes cheios de cartazinhos, cartomantes, vendo ouro e companhia, comprou ouro e companhia. E depois, como dizia o jornalista do Correio, a gente punha uma meia, três quartos, branca, para ficar bonitinho o poste. A arborização, uma lei de 2003 obrigava a ver 100 árvores a cada quilômetro de calçada, e nós começamos, então, a fazer isso. Começamos pela Anchieta, Glissério e Conceição. É claro que tem casos engraçados. Nós tiramos uma árvore que não era adequada na frente de um escritório de um filiado ao PT. E ele saiu bravíssimo, porque nós tínhamos sumido com a muda dele. E fez a gente ir atrás da muda que tinha sido retirada na calçada dele, para ele colocar num vaso que ele queria. E aí nós colocamos o IP, que era a árvore adequada para aquela para aquele local Então, eu, e outros disseram que ia matar a árvore e a gente ameaçava de botar um fiscal o dia inteiro olhando para a árvore se alguém ia fazer mal para ela, enfim coisas desse tipo, né? gente que gostou gente que não gostou, mas plantamos uh, depois fizemos um convênio com uma empresa que assumiu o plantio em troca de em troca de publicidade então aqui a uh, na, na Anchieta, as árvores, ontem eu tirei uma foto mais nova, ó, as árvores cresceram. Estão todas bonitinhas agora, as palmeiras que nós plantamos aí em 2003. Né? Essa aqui, na, na Conceição, né? é seco por causa da época que a foto foi tirada, mas olha o tamanho que esse IP está hoje. Né? Enfim, muitas coisas que ficaram da nossa época. Uh, revisamos os, os canteiros centrais das principais avenidas, né? aumentamos a varrição, passamos a ter varrição, inclusive, aos domingos, que não, não existia. Então, esse era uh, o lago da catedral, antes da zeladoria. Né? E como ficavam os canteiros centrais também, né? em época de Natal, e como passou a ficar depois, né? com, com as árvores. Essas árvores também cresceram, tem fotos novas delas aqui à direita, o tamanho que elas estão hoje. Aqui também são outras árvores daqueles mesmos canteiros daquele período. Fizemos um trabalho com catadores de resíduos para tirar resíduos recicláveis que ficavam uh, acumulando pelo centro da cidade e não tinham condições de trabalho, com o DLU. Criamos um carrinho que foi distribuído gratuitamente para eles coletarem o material. Depois uh, Primeiro íamos usar um barracão lá na, na área da Fepasa, para eles reciclarem um material lá. Depois descobrimos, quando começamos a utilizar, que aquela área não era de posse da prefeitura. Né? A gente tinha recebido uma informação errada, que aquilo era da Ferroban. Aí fomos para o túnel abandonado, não deu certo, também óbvio, era insalubre, até que a gente foi para uma antiga estação do VLT, e fizemos todo o trabalho, curso de comparativismo com essas pessoas, a assistência social entrou para fazer toda a ajuda na organização, as pessoas da zeladoria também davam, faziam acompanhamento e apoio permanente à organização das dezenas de catadores que trabalhavam no centro e que passaram a se organizar para ter um maior volume e maior valor de revenda do seu material. Foi muito bom aqui a área que a gente reformou lá no antigo terminal do VLT, hoje já é um. não existe mais essa área, né? Já virou uma grande avenida. As modificações que foram feitas nas avenidas, como era a Moraes Salles e como ficou depois, né? na nossa época. As árvores aqui da Irmã Serafina, todas restauradas um canteiro para permitir maior absorção de água, o plantio da. Uma substituição numa palmeira morta aí e na foto maior como ela está hoje essa, né, essa foto é recente uh, Concertos de, de, de, de do calçamento público né então tinha lá a equipe da Zeladoria que fazia todo o calçamento melhorava a faixa de pedestre nós asfaltamos as faixas de pedestre onde era paralelepípedo para facilitar o transporte a Indec teve problema com o, control, com o contrato de de quem fazia as rampas, aí depois do rompimento do contrato, a própria zeladoria passou a fazer, a concluir o serviço das rampas nas, nas calçadas, todos para tornar acessível. Bobagens do tipo, essa foto com destaque, na rampa tinha um poste da, do semáforo, no meio da rampa, super divertido. E era legal porque essa, esse, essa fiação do semáforo não pode ter emenda, né? Então, uma operação de guerra para substituir todo o conjunto semafórico para tirar esse postinho da, da frente da rampa, do meio da rampa. Né? O asfaltamento das, da, das faixas de pedestre, como a gente já falou. Teoria das praças e dos canteiros centrais. Né? As palmeiras enterradas na, na terra e depois com o canteiro em volta, na, na Bento Quirino. A instalação de bancos mais confortáveis na, na praça... Santa Cruz, 15 de novembro, ali na limite da ação da Santa zeladoria, instalação de playgrounds e cercamento dos, dos parquinhos para as crianças não terem contato com fezes de cachorro, gato, né, para garantia a saúde das crianças, né, com a Associação dos Amigos do Cambuí também com, com o DBJ, né, a. Antes da reforma, o largo do, do Pará, na época, antes da atual reforma, né, da recente reforma, mas restauro do piso, do, do vg, do, do coreto, da vegetação, etc. Isso era o trabalho cotidiano da zeladoria ali, para melhorar o passeio. Instalação de, de parques, isso é, presente do gabinete da prefeita, que conseguiu uma contrapartida, aí que instalamos vários parquinhos desse ao longo do centro da cidade para as crianças brincarem. Né? Uh, iluminação de destaque né? na, na, naquelas grandes árvores ali da Delfino Sintra uh, outras praças né? e uma ação que teve muita repercussão na época o restauro dos monumentos né? limpeza e restauro aí de 10 monumentos históricos, todos na nossa da, na área central da cidade os primeiros 10 são esses, o Carlos Gomes, o Bento Quirino o Behermbach, o o Movimento Bicentenário, o das Andorinhas, o Guilherme de Almeida, o da Fundação de Campinas, o Padre Anchieta, o Rui Barbosa e o Campos Salles. Né? Então, aqui a gente já tem alguns e algumas fotos antes e depois. Né? O Bento Quirino, o Guilherme de Almeida, como era e como ficou. Aqui o Rui Barbosa, na época, ainda estava sendo limpo, né? tirando fichações e a iluminação pública. Em 2003, na fase 2, nós fizemos um teste de troca de 371 luminárias por outras mais modernas, que, mais econômicas e que iluminavam melhor. Isso custou R$ 100 mil daqueles R$ 700 mil reais que a gente teve de orçamento naquele ano. E a partir do sucesso, do, do efeito bom que teve, nós resolvemos fazer isso no centro da cidade inteira. E aí, em 2004, terminando no começo de 2005, foram trocadas as outras 2.300 luminárias de toda a região central, ao custo aí de R$ 600 mil. Reais. Então, antes, a gente tinha essa luminária da esquerda, aqui opaca, que entrava bicho, e com uma, iluminação, uma lâmpada pouco eficiente, e depois as luminárias integradas causavam efeitos assim. Né? A glicério antes e depois... Manechal Deodoro, na esquina com a Dr Quirino, antes e depois. Lusitana, antes e depois, para quem consegue ver a diferença. E a mesma coisa nas praças. Trocamos aí centenas de lâmpadas nas 20 praças da região. Eficientizamos várias delas com lâmpadas mais eficientes e de vapor metálico, que gera um contraste com a vegetação mais bonito. Né? Então, passamos a gastar menos energia e ter, umas, ter praças mais bem iluminadas. Então, como ficou a Bento Quirino, né? a Basílica do Carmo ali, como era a Guilherme da Almeida antes e depois, é visível a diferença da iluminação do centro da cidade a partir desse momento, o Largo do Rosário, o lago das andorinhas e reforço da iluminação de outras praças com equipamentos acessórios aí para tirar pontos escuros das das outras praças aí bom além dessas ações de embelezamento limpeza tal nós tínhamos que cuidar do jeito que as pessoas vivem no centro de como as pessoas tratavam o centro e para isso nós criamos aí um corpo de agentes de posturas municipais recrutado de funcionários públicos já uh, trabalhadores da prefeitura que quiseram vir trabalhar na prefeitura, na, na zeladoria. Então, aí foram transferidos para a zeladoria. Nós fizemos um curso de mais de 100 horas de capacitação dessas pessoas, desses 11 e de mais 100 guardas municipais que fizeram os mesmo, os mesmos cursos de vigilância sanitária, de código de posturas, e uso de solo, etc., etc. E com base nessa, nesse treinamento, eles passaram a atuar no centro e a evitar que problemas cotidianos acontecessem. E quando tinham problema mais grave, aí recorriam à guarda municipal. Né? E, em essencial, esses 100 agentes que já conheciam as zeladoria, já tinham feito curso juntos, já dominavam o que, que a gente queria que rolasse no centro, como a gente queria que as coisas fossem. Então, é, eu já falei, né, a ocupação do solo, padrões de limpeza urbana, regra para colocação de cartazes e faixas, atendimento da assistência social para pessoas que precisassem ali no centro, cuidado com patrimônio histórico, trânsito e segurança pública, e assim por diante. É para ter ideia, entre dezembro de 2003 e fevereiro, foram realizadas 911 ocorrências por essa turminha de 11 guardas. 369 foram solucionadas e 21 geraram notificação para providências depois. Depois, até maio de 2004, foram registradas 1114 ocorrências. Com um 208 notificações. Ou seja, 63% dos casos eram resolvidos pela simples presença do, dos agentes de postura, que eram uh, batalhadores mesmo. Eles compraram a ideia da zeladoria. Eles andavam pelo centro, o domingo não tem coleta de lixo. Então não poderia colocar o lixo na rua. Essa turminha, depois me falar me falou, que assim: não, nós encontramos um saquinho de lixo ali, nós abrimos o lixo, enfiamos uma mão dentro, vimos de quem era. Achamos uma conta, batemos na casa do cara e devolvemos para os lixos para ele. Porque de domingo não é para o para fora, todo mundo está sabendo. Então, é lógico que não era para se fazer isso. Mas eles compraram mesmo a ideia de que o centro tinha que ficar em ordem. Que o centro é de todo mundo. E que não é. As pessoas que, não, que não, não tinham direito de ficar prejudicando a cidade, quem queria curtir o centro da cidade, numa boa. Então eram batalhadores mesmo, pareciam 500 esses 11. E aí um conjunto de ações culturais, que é o que interessa, né, revitalizar o centro, trazer gente para o centro. Então, o Festival de Fanfarras da SIC, Desfile da APAI, o projeto Faminha, que o Walter citou aqui, que começou com uma ideia preliminar do, do Jonas, do, do Centro Revolução. Evolução, mas que depois ele ficou grande, ele falou que ele não tinha condição de tocar, e a zeladoria e a Associação dos Amigos do Centro e outros parceiros assumiram isso em definitivo. É, também a Associação dos Trabalhadores de Artesões de Campinas, Artesões de Campinas assumiram para ter uma feirinha, um evento cultural importantíssimo nos domingos. Depois que rodou, ficou super legal, mas nos primeiros meses... Tinha a Débora, da Associação, Associação dos Amigos do Centro, o Zé Dias, que ia de vez em quando no começo lá, eu e mais as minhas filhas, <risos> mais duas ou três pessoas, que ficávamos parados lá para atrair pessoas. Depois, aí a gente foi fazendo contrato de, de eh, animadores, de contadores de história, de oficinas de teatro de brinquedos, e aí o evento foi crescendo, e aí é, começou a ser um evento bem interessante. Né? Então, show de palhaço, de, de teatro, é, tênis de mesa, vôlei do lado do fórum, é, enfim, capoeira, do Marcão, é, grandes shows de, de samba, axé, dança do coco. E... Pro lado com três grandes apresentações da Sinfônica, no meio também da rua. Né? Não nas praças, mas no meio da rua, ocupando o domingo, com grandes apresentações. Então, essa é a equipe quase completa aí do no final da gestão, né? cerca de 30 e poucas pessoas aí que trabalharam juntas. Corri um pouco, mas era para passar um panorama geral das realizações e dos objetivos e das dificuldades que a gente teve no começo para começar essa, é, esse, esse órgão novo órgão da, da Prefeitura. Tá. Agradeço a tua disposição para o debate. Legal. Obrigado, Reinaldo. É, hoje... Estamos aqui. O curso é Histórias do PT no Governo, na cidade de Campinas. O foco central é a gestão Tony e Isalene, mas a gente aborda também outros períodos. Né? O tema da nossa aula de hoje é, são dois temas, na verdade, que são relacionados: um é a política de cultura, esportes e turismo, e o outro tema, a zeladoria do centro. Falaram aqui o Walter Pomar e o Reinaldo, e agora a gente vai abrir para intervenções, perguntas, quem quiser se manifestar, tem duas formas, três, na verdade. Você pode escrever aí na caixa de comentários da nossa transmissão no Facebook, a gente faz a leitura aqui. Você pode escrever na nossa, no nosso chat aqui da sala Zoom, para quem está dentro da sala, e você pode também pedir a palavra, se preferir, pede a palavra, escreve que quer falar aí no, no chat, a gente concede a palavra e você pode fazer a sua fala aqui. Queria fazer a leitura, primeiro, de um pessoal que está interagindo com a gente aqui no Facebook. O Cleo do Nascimento, disse um boa noite aqui. A da Márcia Olive, que também está acompanhando. Sebastião Lima. A Paula Viana. A Wanda Conte, que também deixou um boa noite, mandou abraços ao Renato Walter. Saudações socialistas e vermelhas. Está aqui também a Cláudia Goulart, a Eliana Pires, são as pessoas que estão interagindo e comentando na nossa transmissão no Face. Tá? É, tem um comentário no nosso chat do Murilo, Murilo Dias. É, a pergunta do Murilo é para o Walter Pomar. Ele pergunta o seguinte, o Walter apresentou dados orçamentários, é dados da estrutura é administrativa direta Eu e não, indireta, Autarquias, ações, empresas públicas, sociedade econômica. Como está isso? Qual a avaliação que o Walter faz na atual situação da Secretaria de Cultura? É Murilo Dias. Tem alguém com um o microfone aberto aí? É, essa foi a pergunta do Murilo. Eu, vou, eu quero consultar para quem está aqui dentro da nossa sala de Zoom Deixa eu ver se alguém pediu inscrição aqui. Uh, a Corinta coloca muito boas as duas apresentações, cada um ao seu estilo, parabéns. A Isalene Tiene pediu para falar e a Corinta também pediu para falar. Então, primeiro a Isalene e depois a Corinta. Isalene, pode ligar seu microfone, por favor. Liguei. Boa noite. Nossa, que canseira, só de ouvir tanta coisa, eu me lembro, ou assim, lembrava o, o, o quanto dava trabalho essa super secretaria. Olha, como a gente começou, vocês aí já a, a Ivete já falou aqui, também a rádio estava, então, realmente, Walter foi... Foi um período que você ficou em Campinas mesmo, hein? Olha, você não saía daqui, criava mil coisas dia e noite. Mas uh, eu acho que foi mesmo assim, para mim, eu lembro, e uh, o show do Antônio Nóbrega na oficina, na, na oficina lá no na Estação Cultura, porque tinha isso também, eles inventavam o show e depois tinha que arrumar o local, porque cada vez era num local diferente, e daí é que entrava todo esse negócio das obras. Mas pensando no futuro, porque eu acho que vocês já detalharam, foi muito bom fazer essa memória, me deu uma saudade tremenda, sabe? Todas as outras secretarias eu lembrava mais dos problemas. Essa também, porque olha, todo dia. E um ano depois, um ano, o que eu sofri ah, nessa cidade, com essa 13 de maio, com o Hélio fazendo o que ele fez, de dizer que não ia mexer, não ia continuar, né? Então, essa, esse é um sofrimento que até hoje dói. Mas uma coisa, pensando... Realmente eu, eu tive que brigar muito, porque olha Val, você lembra a disputa para essa bendita reforma da 13 de maio Entre a Secretaria de Obras, se ficava para a cultura, se ficava para a revitalização do centro Para onde ficava e acabou ficando para a cultura e depois eu acho apontando para o futuro, eu acho que ficou muita coisa para a secretaria, então, embora você foi assim, pegando tudo quanto era pessoas que tinha qualquer descontentamento, ia para a cultura, e vocês conseguiram realmente que as pessoas se sentissem bem lá, isso era um fenômeno que me alegrava muito, mas ficou muito grande essa questão, realmente eu depois avaliando, eu acho que para o futuro governo eu acho que a gente precisa diminuir isso e realmente precisava ter uh, estar na secretaria, talvez na secretaria de obra mesmo, porque ficou muito grande então, mas parabéns vocês me fizeram lembrar e conhecer coisa que eu não lembrava mais então eu uh, Estou muito satisfeita. Mas até cansei de tanta coisa. Meu Deus, como fizemos coisas, né? Obrigada, hein? Obrigado, Isalene. Eu vou passar a palavra para a Corinta, mas tem uma pergunta do Lauro. Eu vi lá, viu, Lauro? Daqui a pouco eu vou fazer a leitura, tá? Corinta, boa noite. Desculpe. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui continuando, uh, revendo esses tempos todos. Bom, da, da questão da cultura, eu acho que a gente trabalhou muito junto, uh, especialmente no CEPROCAMP. Uh, eu acho que sem, a, sem o apoio da cultura para a realização uh, do CEPROCAMP, a gente não teria saído do lugar, porque foi muito complicado, né? Foi complicado aqui, foi complicado em Brasília, especialmente em Brasília, mas para poder fazer aquela toda aquela aquele restauro é, era é, não, não era uma obra de um de uma de uma faceta só, né? Então eu acho, Walter, que foi foi muito legal. Eu sinto muita falta daquele tempo e eu sinto muita falta da cultura na cidade. Você sabe que eu, eu fui processada porque nós tínhamos atividades culturais na Secretaria de Educação, eles diziam que estava desviando verba da cultura, quer dizer, verba da educação para cultura, porque a gente tinha as crianças com o pro dança, porque fazíamos shows também nos nossos, nos nossos trabalhos todos, porque alugava hotel para fazer formação de professores, e, e aí tinha evento cultural junto sempre. Então, até isso aconteceu. Mas, enfim, eu só queria parabenizar, eu acho que foi um trabalho que marcou a cidade, e acho muito injusto como a forma como a cidade demonstra isso. E para o Reinaldo, eu tinha perguntado, é mais uma curiosidade, Reinaldo. Eu moro no centro, moro no Largo do Pará, e sofri essa reforma da, da Avenida... Glicério, da, da Francisco Glicério, que eu achei um horror. Eu queria perguntar uh, o que que você vê, como você vê, Reinaldo, aos olhos de quem cuidava com aquele carinho, com aquele jeito, o que foi feito com a Glicério e como está. Porque se você vê, eu eu um dia, eu fazia muito tempo que não vinha a Campinas, e eu vinha a Campinas para ir no comício do Lula, que era ali perto da catedral. Quando eu fui chegando perto, no fim, a gente errou o horário, acabou indo mais tarde, e já tinha começado a anoitecer, e eu vi o largo ali da catedral se transformar num numa morada sem teto. O pessoal tirando debaixo os colchões, e aquele montão de gente na rua, montão de gente morando nas marquises, eu não me lembro disso na nossa época, Isalene. Eu, eu, eu cheguei a chorar de ver a degradação urbana da cidade e da, da população, o que a população passou, né? o que, que a população está passando. Aqui no Largo do Pará passou a ser iluminado, passou a ser bonito, passou a não ter mais problema, aqui sempre tava a polícia. Né? Então, e tinha, a gente, eu via tiro o tempo todo, a Isalene sabe que morava perto. Então, eu queria perguntar dessa obra horrorosa lá, o que, que você acha? E para o Walter só elogiar, viu, Walter? Oi, Legal, Corinto. obrigado. Obrigado, Corinthians. Eu vou ler mais duas manifestações aqui no chat e já passo a palavra para vocês, tá? É, o Lauro, havia. Eu pulei a pergunta do Lauro. Desculpe, Lauro. O Lauro pergunta. É, ele gostaria que o Walter contasse para todos como foi o episódio da tomada de posse da Estação Cultura da Rede Ferroviária pela Prefeitura. Pergunta do Lauro. E o Alessandro pergunta o seguinte. É, minha pergunta é se havia algum projeto desenhado para estender esses projetos para a periferia ou se o foco era somente no centro da cidade. A pergunta do Alessandro, aqui no chat, tá? Então, vou devolver a palavra para vocês. Se vocês usarem 10 minutinhos cada um, dá para a gente fazer mais uma rodada depois, se conseguirem. É, Paulo, você começa? Vamos lá. Então, começar pela primeira questão, que fala... Como está hoje a secretaria e qual a avaliação que eu faço da situação atual? Eu não tenho é, elementos para responder essa questão. A Sônia, a Soraya, o Adriano, talvez outras pessoas que estão aqui e que continuaram atuando como funcionários públicos possam responder. A única questão que eu queria falar é que a minha impressão é que, desde o governo Hélio para frente, é, obviamente mudou a política da secretaria, isso é óbvio, Aquelas, aqueles princípios que eu elenquei lá no início, que cultura é direito, que é uma questão estratégica, isso mudou completamente. E, em segundo lugar, houve uma desintegração da secretaria. Quer dizer, eu acho que o fato da gente ter esportes, ter turismo, memória, isso dava uma sinergia e nos obrigava a levar o tema da cultura para a periferia. O fato, por exemplo, da gente administrar as praças de esportes nos colocava sob tensão o tempo todo, para sair do mundinho, tá certo? Do mundinho autocentrado, dos setores médios, e nos obrigava a ir atrás de onde está a maior parte da população. Bom, enfim, essa é a minha opinião, mas eu não sei responder é, de maneira detalhada o que a pessoa perguntou. Sobre a questão da tomada da Estação Cultura, isso é muito interessante. Veja... Anos depois do nosso governo ter terminado, o Correio Popular fez uma pesquisa na cidade sobre as 10 maravilhas, e a pesquisa era listando alternativas, e eles colocaram, entre as alternativas possíveis, estação ferroviária, complexo ferroviário e estação cultura, ou seja, dispersavam os votos nas três possibilidades e mesmo assim a estação cultura foi se eu não me engano, a primeira ou uma das primeiras em termos de votação. E aí eles fizeram um editorial em que atribuíam a Estação Cultura ao companheiro Antônio da Costa Santos. Veja, o Toninho foi muito importante sobre três aspectos em relação à estação. Primeiro, ele percebeu a importância que aquilo ali tinha. Né? A Estação Ferroviária de Campinas ela tem uma, uma localização diferente de muitas cidades. Ela está no centro e está no alto. Ela corta a cidade de um jeito diferente das estações ferroviárias de outras cidades. Segundo, ele tomou iniciativas para garantir que aquilo fosse de utilidade pública e colocou um pezinho lá. Infelizmente, os secretários de cultura que ele nomeou não materializaram aquilo que era o que estava implícito no projeto que ele estava desenhando. A conversão daquele espaço num grande centro cultural, que era o que estava implícito no projeto do Toninho, foi feita na gestão da Isalene, quando a gente estava na frente da secretaria. Óbvio que o Correio Popular não admitiria isso nunca, tá certo? porque eles sabiam que aquilo era uma marca positiva do governo e, e expressava uma coisa que muita gente é, tinha resistência a perceber, que é a gestão Isalene cumpriu o programa que foi vitorioso nas urnas no ano de 2000. Não foi uma ruptura, cumpriu o programa. Nós cumprimos o programa que nos fez vitorioso, tá certo? Muito bem. A decisão de transferir a sede da secretaria foi tomada meio de maneira abrupta, para falar a verdade, quer dizer, foi numa resposta, uma entrevista dada para o próprio Correio Popular, como é que vocês vão fazer? Nós vamos transferir para lá a sede da Secretaria. E aí isso virou manchete. No dia seguinte, eu falei, bom já que virou manchete, vamos transferir mesmo. Aí começamos a nos transferir para lá, e eu acho que esse método era um método adequado, a gente acabou fazendo isso depois no Palácio da Mogiana, assim, mil planejamentos, tinha, tinha coisa que a gente tinha que ir ocupar e produzir como dizem os nossos amigos movendo Sem -se Terra. E a gente fez isso, nós começamos a transferir, eu transferi meu gabinete para lá. Nós contamos com a, um papel de uma pessoa muito importante, daquelas que eu citei, que são as funcionárias de carreira da secretaria, que não eram petistas, não tinham simpatia pelo PT, mas abraçaram aspectos do nosso programa. A Elizabeth Ribeiro, que era a gerentona do local, e sem uma gerentona aquilo não funcionaria, ela assumiu a ideia, levou para lá outras pessoas que eram do PSDB também, que estavam em outros espaços, sem fazer nada, encostados, atrapalhando, se sentindo inúteis, incomodados, e foram para lá e começaram a assumir a coisa. Né? A gente começou a limpeza do local, criamos uma programação cultural, que começou super tímida, e pouco a pouco a gente foi ocupando aquele espaço físico que era imenso. E a nossa linha era ir ocupando. Tudo que a gente podia limpar, ocupava. A gente transferia alguma coisa para lá, a gente ia arrumando, etc. Teve um momento importante quando a gente inaugurou o barracão do outro lado. A gente inaugurou com um show que foi uma coisa genial. A filha da Elis Regina, que na época não era conhecida, vai lá e canta aquela música, eu não vou lembrar aqui da letra, que fala da estação, gente que vem, gente que vai... E no mesmo momento que ela tá cantando, naquele barracão genial, com aquelas colunas, né, era o local, fala, me passa um trem e toca. Cara, eu me lembro da Beth Zuza dizendo que ela achava que tinha baixado o espírito da Elis Regina na filha da menina, porque dava um silêncio no local, era muito bonito aquilo ali, era um negócio... A gente ocupou o barracão, a gente ocupou o espaço onde foi a casa do hip-hop, a gente ocupou um outro espaço para a sede da Escola Municipal de Cultura e Arte, teve o espaço do CEPROCAMP, que a Corinta já citou, e fomos usando o local de maneiras cada vez mais criativas. Por exemplo, no auge da confusão da festa russa, a gente transferiu para lá a Festa das Nações, que eu acho que todo mundo aqui foi naquelas férias, era uma coisa absolutamente genial, gostosíssima, né de ficar, comida, apresentação, etc. Transferimos a feira na época que o centro de convivência estava sendo reformado. É, fizemos os pré-carnavais lá, com shows, com gente... Noite Ilustrada me vai tocar naquele local, dizer, era uma lista de figuras. É, recuperamos o túnel, que é aquela coisa maravilhosa que passava embaixo da estação, né? É interessante isso porque havia muita gente é, querendo atrapalhar o processo na linha de isso aqui é um patrimônio, então vejam bem o que vocês estão fazendo. E nós conseguimos, como a gente tinha a gestão do CEPROCAM, a gestão do CONDEPAC, tá certo? a gente conseguiu sempre cuidar do local do jeito correto, que é cuidar. Quer dizer, não tratar um patrimônio histórico como um negócio intocável, mas cuidar do patrimônio histórico como um local de vida, em que a presença física das pessoas cuida. Por exemplo, o túnel. De vez em quando alguém sujava, o que a gente fazia? Limpava o tempo todo e mantinha sempre pintado e sempre com gente resultado. As pessoas começam a frequentar um local limpo, pouco a pouco elas vão, elas mesmas, mantendo o local limpo. Isso era possível de fazer, tá certo? É, lidamos então com esses aspectos da, da, da preservação do patrimônio o local foi preservado lidamos com a empresa, tinha uma empresa privada que atuava ali e continuava funcionando então a gestão da relação com a empresa tinha inclusive questões de segurança porque passava o trem e a gente queria que o trem continuasse passando, é bom lembrar isso a gente queria que voltasse a ter transporte ferroviário, para nós não era incompatível ter ali um centro cultural e ter um espaço de transporte e lidar com o espaço central né? eu já citei aqui não é brincadeira. A, a Soraya colocou o show do Cidade Negra quando teve o aniversário da cidade. Foi um negócio, foi, foi uma, uma, um dos momentos muito legais porque as pessoas para entrar no show elas entravam pelo outro lado, pelo espaço do barracão e elas não estavam acostumadas com isso. Então elas vinham para a porta principal e eram levadas a entrar no túnel. Quando eu vi eu falei isso vai dar merda porque milhares de pessoas passando pelo túnel pode acontecer. Um susto, um sufocamento, não sei o quê. E eu e mais um funcionário da limpeza fomos lá no túnel e pedimos para as pessoas pararem. Eu falei, a gente vai ser atropelado aqui. A gente vai ser atropelado. Nada, não aconteceu nada. as pessoas A gente explicou, mas era assim, milhares de pessoas ficaram esperando, com os dois babacas lá na frente, dizendo, olha pessoal, vamos esperar, vamos quê? até que o túnel esvaziasse. Aí eu passei para o outro lado e falei com o chefe da guarda, por que está que acontecendo isso? Não, porque nós estamos fazendo revista. Eu falei, para, para de fazer revista, isso as pessoas entrarem. Não aconteceu nada. Entende? Quando você cria um espaço de respeito com as pessoas, as pessoas devolvem. Eu insisto, a gente funcionou três anos ali, não teve um caso de violência física, de agressão, nada. E era um local conhecido por ser perigoso porque tinha não sei o quê e as pessoas a gente percebia que as pessoas confiavam que as pessoas levavam seus filhos eu citei o caso do show do Paulinho Viola bebê no colo ninguém leva um bebê no colo um cara de classe média para um evento com um bando de gente se ele não se sente é, como é que se diz seguro né bom então assim foi muito legal a experiência da estação e a gente depois repetiu com o Palácio da Mogiana, e isso eu repito isso foi possível a Isaline fala meio brava aí mas porque ah a Isalene e o governo como um todo deu sustentação para essas coisas que a gente fazia, que eram meio fora da... Mas percebiam que era legal fazer isso, que estava certo fazer, entendeu? Que em algumas coisas a gente não podia ser estritamente seguir todas as regras. Por fim, o negócio da 13 de maio, para mim, é um problema que algum dia a gente tem que debater. Né? Porque, veja, qual era o problema? A gente, tinha... gente sofreu uma pressão da elite da cidade o tempo todo. A elite da cidade queria que a gente governasse para a elite da cidade. E uma das pressões era a prioridade dada ao centro. E uma das coisas do centro era o problema da reforma da 3 de maio. Eu acho que a gente errou no timing de fazer. Aí o problema não é se foi obras ou a Secretaria de Cultura que gerenciava. Isso era o detalhe. O problema é que nós deixamos para fazer, demoramos, e quando resolvemos fazer, o tempo era muito curto. Então, a chance de dar atraso, e sempre dar atraso em obra, era imensa. Nós decidimos correr o risco. Eu, por exemplo, vamos falar claro, né? por que, que eu assumi? Porque eu queria tentar, por voluntarismo, pela pressão que a gente podia dar, e nós demos, tentar evitar o que eu achava que podia acontecer, e acabou acontecendo, que é o atraso na execução das obras não nos ajudar na disputa política e só nos prejudicar. O que aconteceu depois, aí a safadeza da, do governo que entrou depois, que queria negociar com a empresa, queria negociar com a empresa para obter outras coisas, e aí sentou em cima da obra. Aí demorou três meses, e aí quando eles viram que tinha um problema, começaram a pôr a culpa no governo anterior. Mas aí é outra história. O que me interessa é o período em que a gente estava gerenciando o processo, em que a gente deu início muito tarde. Né? Foi, na minha opinião, olhando de hoje... A gente não devia ter começado aquela obra naquele momento, a gente devia ter deixado para a gestão seguinte. Isso ia fazer diferença na disputa eleitoral? Não sei. Talvez sim, talvez não. Talvez aqueles 5, 10 mil votos que faltavam para a gente ir ao segundo turno pudessem ter aparecido se não fosse o desgaste. Agora, a verdade é que tudo que podia dar de errado, deu. Né? A gente imaginava que o tempo era curto, mas não foi só o tempo. Né? Chuvas, foi uma época de, de precipitação pluviométrica das maiores, impedindo o que tinha que ser feito, né, transformando aqui num mar de lama, obstáculos judiciais. Há um lembrar que os tucaninhos e seus amigos entravam com processo para impedir que tivesse obra de noite, que tivesse obra no final de semana. Só podia fazer obra em horário comercial. Como é que você ia terminar uma obra daquelas na velocidade que precisava, se você não podia trabalhar? A empresa descapitalizada, nós tivemos uma licitação, tudo dentro do normal, a justiça já reconheceu isso, só que a empresa que ganhou é descapitalizada. Então tudo sim deu tudo de errado que podia dar. E mas qual é o problema de fundo, tá certo? Que aí tem a ver, na minha opinião, que esse é o problema político. A gente sofreu muita pressão o tempo todo da elite da cidade. E a gente em algumas coisas comprou briga e disse nós não vamos fazer ou não vamos fazer do jeito de vocês. E em outras a gente achou que era o caso de ceder. Nesse caso da reforma da 13 de maio, olhando de hoje, eu digo, foi certo fazer, mas não foi certo começar naquele momento. A gente devia ter combinado de começar no início de 2005, tá certo? No início de uma outra gestão nossa. É isso. Rinaldo. Bom, vou só comentar o que a Corinta falou eu também morava no centro, né, eu morava ali na Doutor Quirino, 300 metros da prefeitura. E eu me lembro, quando nós entramos na prefeitura, 2001, em pleno apagão do Fernando Henrique, com metade dos postes da cidade apagados, por causa de racionamento. Então, o centro era, quando nós assumimos, uma coisa horrorosa, né, tristíssima, vazio, perigoso e, e triste, triste, triste, triste, com um gente na rua, crise econômica do governo, final do governo Fernando Henrique, terrível. E três anos depois, em 2004, o centro da cidade era outro, né, veja as fotos aí, não sei se você conseguiu ver, da iluminação, a iluminação era outra coisa, era uma coisa, e com a melhoria da, das condições econômicas já no final do, do primeiro mandato do Lula, né? o final do nosso governo, começo do mandato do Lula, é, e ações de assistência social, de acolhimento, de retomada do crescimento e de valorização do centro com mais gente, com mais lojas abrindo e coisas assim, isso tudo criou um centro da cidade muito mais agradável, que eu também compartilhe dessa sua impressão. Né? E depois eu continuei morando em Campinas por algum tempo, apesar de trabalhar em São Paulo, alguns dias por semana, e até 2017 eu passava alguns dias por semana em Campinas à noite, no centro também. E a degradação realmente é assombrosa. O número de, de quadras inteiras com comércio fechado, com placa de alugas dezenas de pessoas, não só à noite agora, mas durante o dia, né, dormindo no chão, andando, é realmente a degradação do centro é muito grande. Tem dois comentários só a fazer sobre dinheiro. Né? O governo Hélio depois expandiu a rua de lazer, que não tinha nada a ver com a rua minha que a gente fazia, mas criou a glicério toda de lazer mas com um orçamento que devia ser cinco ou seis vezes o que a gente tinha. Eles fechavam a glicéria inteira, botavam brinquedos na rua inteira, acho que uma vez por mês, mas era um espetáculo, né? Assim, não era uma ação de integração das pessoas, com um orçamento que era uma coisa que nós não tínhamos. Né? Eu lembro, foi falado sobre o orçamento participativo aqui, no governo, quando o Toninho apresentou lá no primeiro ano, no centro de convivência, eu não me lembro o valor absoluto, mas era irrisório que tinha de dinheiro para investimento no primeiro ano e era o maior volume em 20 anos. <risos> e era irrisório. Daí nós do, triplicamos ou quadruplicamos esse valor para investimento, limpamos, a, a, como foi falado pelo Pio aqui, né, conseguimos acertar as negativas uh, para a prefeitura para receber dinheiro externo e o Hélio se esbaldou com isso até o BRT hoje, que é a obra nossa, né? feita do nosso governo, feita pela Dilma, dinheiro da Dilma. Mas, então, aí eles passaram a ter dinheiro de empréstimos e fundo perdido, que na nossa gestão era inimaginável. Inimaginável. A gente, com aquele volume de dinheiro que eles tiveram depois em nós, pintava nossa cidade de ouro. Trocava o jardim, as plantas do jardim, toda semana, como a Aline queria, se quisesse porque era muito dinheiro. Então a reforma da Glúcio entra nesse contexto. Do ponto de vista paisagístico e arquitetônico, eu não sei avaliar se ele é mais bonito. Agora a linha geral eu acho que ela está certa: aumentar os passeios, reduzir faixa de rolamento de veículo, melhorar a iluminação. Agora do ponto de vista urbanístico, assim arquitetônico, Uh, visual, eu não sei opinar isso. Né? É bem diferente do nosso projeto. Tá? Então, nosso era... não tem verde, não tem planta. Não tem planta, isso. A, a calçada é de uma cor que logo ficou uh, escura de tantas pessoas passarem, ah. não é limpado. Então, eu, eu também não sou arquiteta, mas só uma só questão de convivência né, com aqui, esse espaço. Eu acho horroroso. Cada vez que eu passo ali, eu me lembro do tempo que as as árvores eram mais importantes, né? Ah, quanto a isso, não tenho dúvida, concordo plenamente. Só queria fazer um comentário aqui, que eu ia fazer na minha fala, mas não, não deu tempo. Eu soube, anos depois que eu saí da zeladoria, li algumas críticas a respeito do restauro dos monumentos. Fiquei sabendo que havia uma, uma divergência ou controvérsia do ponto de vista arquitetônico, ou histórico, de preservação dos monumentos, sobre a pátina, retirar ou não a pátina. Bom, o que eu posso falar a respeito disso é que foi feito com apoio e pareceres favoráveis do patrimônio histórico do Condepac, todo mundo que viu uma prévia que foi feita pela Beneficência Portuguesa, lá no frente do hospital, contratado por eles, Uh, foi feito um memorial descritivo daquilo, eles viram, viram um memorial descritivo do que seria feito e deram os pareceres favoráveis a essa limpeza mais drástica de polimento do, do metal, que é a parte polêmica. O resto, quanto à limpeza das pedras, não há polêmica nenhuma, todo mundo concorda que tinha que ser feito daquela forma, limpeza e impermeabilização. Mas uh, foi feito com pareceres dos técnicos uh, da área. Né? Então, eu sei que isso depois foi motivo de, de crítica de alguns estudiosos da área, não de todos, mas ele foi feito de acordo com, a, com o parecer favorável dos técnicos. Então, só para registrar essa, essa informação. Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta ruim, me lembro de responder a isso. Obrigado, Reinaldo. Acredito que dá tempo ainda de fazer mais uma rodada aqui, caso alguém mais queira falar. A Sônia pediu a palavra, eu vou passar para ela, e se mais alguém quiser falar, aproveite agora e a gente pede a palavra, tá? Boa noite, Sônia. Boa noite, Adriano. Está me ouvindo? Está ouvindo? Sim. Alô? Ok. Bom, eu pedi para falar porque eu acho que eu quero falar tanto quanto funcionária recém-aposentada, na secretaria, trabalhei a minha vida toda funcional na prefeitura, na secretaria de cultura, e também como quem atuou na, na equipe dessa gestão, né? Eu quero destacar três coisas. Há um debate sobre a área de memória, que ela deve ter um, um setor específico dentro da Secretaria de Cultura ser um departamento, ter um projeto específico, ele é bastante antigo. Vem da década de 70, manifestações de colegas que eu já, já tive a oportunidade de ter informação. Eu e Soraya, quando ainda lá nos anos 90 fizemos trabalhos juntos na área de museus, a gente discutia isso também. Mas, efetivamente, foi nessa gestão que foi possível colocar isso em prática, né? mesmo não existindo uma estrutura é, administrativa é, institucionalizada, não havia um departamento, mas esse departamento existiu de fato. Sônia, acho que está cortando, o seu áudio está cortando. Será que ela caiu? Ah, voltei, acho que voltou. Voltou, Adriana. Para... Voltou. É, então, foi possível, nessa administração, colocar aquilo que era uma, uma, uma intenção, uma elaboração dos funcionários há algumas décadas em prática. E isso foi muito bom, porque a atuação conjunta, principalmente dos museus, foi possível criar projetos de comunicação de uma outra perspectiva de entendimento histórico dessa cidade, de uma forma a fortalecer essas ações. E também um ponto que eu acho importante destacar, que foi o senso cultural, o censo cultural desenvolvido totalmente por funcionários da secretaria, de várias coordenadorias, que pela primeira vez em muitas décadas produziu um conhecimento sobre esses sujeitos políticos, culturais, presentes na história de Campinas, que não apareciam é, nem no planejamento, não, não apareciam nas celebrações, eles eram invisibilizados nessa gestão da cidade. Então, esse centro, censo cultural é, organizado pela secretaria por trabalhadores servidores públicos, ele, ele elaborou um conjunto de informações muito importante que deu para pela primeira vez para a secretaria produzir um instrumento de interlocução com toda a cidade, né? e não só com os instrumentos convencionais de celebração dessa elite que o Walter muito bem descreveu. Então, eu, eu acho importante destacar isso, porque, principalmente, se a gente pegar... Eu quero pegar aqui um exemplo, outro exemplo, que é o Museu da Imagem e do Som. O MIS, a destinação dele, no Palácio dos Azulejos, para ocupar todo o Palácio dos Azulejos, e a partir daí, enraizar uma ação no centro... Sônia, seu áudio cortou de novo. Ah, acho que voltou agora. Voltou? Voltou, voltou. Então, para finalizar, acho que o Miss, ele tem uma história que se divide, na minha opinião, entre antes e depois de estar no Palácio dos Azulejos onde foi possível ele ser o que ele, é, ele era, pelo menos há três anos atrás, um museu com, comprometido com uma produção de programação diversificada e que espelha essa diversidade da cidade, e mais do que isso, um museu em que parte dele é produzido a, pro, a programação por vários grupos coletivos e moradores de toda a cidade. Essa relação foi construída porque o MIS foi colocado nesse lugar, e isso é um mérito dessa gestão. E é um, uma ação tão potente que, apesar de todas as iniciativas de destruição, não logrou isso. É um espaço de resistência até hoje. Né? Não por acaso os trabalhadores do museu, e os colaboradores do museu foram várias vezes atacados pelas outras gestões para desmontar esse espaço de reflexão crítica sobre a cidade. Uma outra coisa que eu acho importante destacar também é que a própria estruturação do que é hoje o Arquivo Público Municipal começou nessa gestão, com recursos dessa gestão, né? E tem vários... vários um, é, várias sementes que ficaram aí, que não puderam ser des, des, totalmente destruídas, porque elas foram cuidadas pelos trabalhadores da cultura e porque elas também produziram um, enraiz, um enraizamento na cidade. Né? É, foi uma gestão que ousou fazer isso com a área de memória. Penso que falta, numa futura gestão, a gente terminar esse ciclo, a gente ampliar esse ciclo, a gente consolidar essa institucionalidade dessa área para que, que a gente possa é, é, dar continuidade a isso. Mas, sem dúvida nenhuma, se eu puder apontar três... Vou concluir só para... Se eu puder apontar três ações que criaram raiz, eu diria que é o, o Museu da Imagem do Som, o que é hoje o arquivo é parte do que a gente deixou e o censo cultural produziu informação que deixou também muita possibilidade de atuação para quem ficou na secretaria. Isso foi obra dessa nossa gestão. É isso. Obrigado. É, tá escrito, o último escrito é o Lauro, e depois eu vou ler um comentário aqui e a gente devolve a palavra para os professores da aula de hoje. Lauro, boa noite. Tira aqui, boa noite. Tá ouvindo? Sim, estamos sim. Então, é, acho que é muito interessante a gente fazer essa memória. O, o Reinaldo fez aí todo esse trabalho de, de, de recuperação, de, de coisas que a gente até nem lembrava mais, né? mas muita coisa foi feita no nosso governo acho que a gente tem orgulho disso, com pouco recurso, né? tanto no orçamento participativo, quanto na, nas secretarias, a gente tinha muito pouco recurso e a gente tinha muita vontade de fazer. Né? É, então, assim primeiro eu queria fazer aqui o meu testemunho e respeito à atuação do Walter, do Reinaldo, à frente das áreas onde eles atuavam, né? porque foram companheiros de luta, porque participar de um governo nem sempre é luta, mas num governo de esquerda é é luta mesmo, entendeu? A gente tem que estar muito determinado, porque a gente sofre ataques pessoais, a gente sofre ataques, a gente perdas profissionais, né? A gente sofre luta política interna dentro do PT, né? enfrenta a elite da cidade, então é é uma batalha que se desenvolveu em Campinas. E eu sou testemunha de, de como esses companheiros é, arregaçaram as mangas e foram leais, e foram companheiros de luta nessa batalha, que foi, foi difícil. A gente chegar até o fim do governo não foi muito fácil, não. Né? É, governos de esquerda sempre são governos diferenciados, sofrem ataques, sofrem perseguições na mídia. É, né, o que aconteceu... É, no governo da Irundine, em São Paulo, é, quando eu participei lá, a gente foi sofreu ataques do primeiro dia ao último dia do governo. É, o governo da Dilma, o governo da Isalene, né? e aí a figura de mulheres, além de serem governos de esquerda, mulheres que sofrem preconceitos, ataque, todo tipo de discriminação. né? Então, assim, nós enfrentamos muita diversidade e eu acho que a gente... Enfrentou isso com, com a cabeça erguida, com dificuldade, mas eu acho que a gente conseguiu. Né? É, e eu acho que tudo que, que, que foi feito no, no nosso governo é, demonstrou, como o Walter disse, compromisso programático. Nosso governo ele teve dificuldades, mas ele não fugiu ao compromisso programático que foi eleito, né? É, morreu o Toninho, assassinado, mas o no, a Isalene deu continuidade ao programa. Foram substituídos secretários em diversas áreas, mas os secretários que entraram com, estavam comprometidos com aquele programa. Né? A, a, cada um tem um jeito de fazer, mas o que foi feito, a política, o programa que foi implantado, foi o programa que foi eleito. E eu acredito que por muito pouco a gente não conseguiu levar a candidatura na época ao segundo turno e talvez até ganhar as eleições. Né? É, infelizmente isso não ocorreu, mas teria sido um, uma premiação de toda essa dedicação que foi feita. Então, eu, só, assim, eu tenho muito orgulho, apesar de ter sofrido também muitos ataques como os, o, o, muitos companheiros sofreram, por exemplo, outro dia saiu a decisão da Arautos da Paz, né? saiu da 13 de maio que absolveu o Walter, outro dia saiu um acordo, estava lendo a decisão do Tribunal de Justiça sobre Arautos da Paz que eles fizeram uma celeuma gigantesca e o Tribunal de Justiça falou 15 anos depois que não foi feito nada de errado, foi feito só para beneficiar a cidade que era um lixo e virou uma praça Entendeu? e a acusação era qual? A acusação de que a gente transformou o lixo numa praça né? E é isso que incomodava a elite. Né? Então, não tinha assim 13 de maio, a gente pode ter errado no time, pode ter errado, mas o que nós fizemos foi bom para a cidade. Né? Então, eu tenho orgulho, eu tenho orgulho de ter feito parte dessa dessa gestão e acho que, infelizmente, nem todos é, lembram do nosso governo, com né, num, alguns até escondem o nosso governo, né? mas eu acho que o governo da Isalene. Foi um, eu não, não era morador de Campinas antes, e atualmente sou, eu não é antes de participar do governo, mas o governo da Isalene ele deixou muitos frutos na cidade, deixou muitas coisas boas, melhorou muitas coisas na cidade, e foi um dos, dos governos melhores que eu já vi. Né? Então, assim, é, e a gente não tem que ter vergonha disso, a gente fez o que era possível fazer dentro das condições que estavam colocadas. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado ao lado dessas pessoas que hoje estão falando aqui. Eu me orgulho, conto para os outros. Que... Eu estive lá. <risos> Obrigado. Legal. Obrigado, Lauro. Antes de devolver a palavra para os professores, queria registrar aqui que o Everaldo Rufino deixou uma boa noite, a Guida Calisto... É, a Wanda Conte inclusive a Wanda faz um comentário né? ela coloca aqui Reinaldo, aquela rua de lazer é, com sinfônica barraquinhas e outros foi uma coisa muito boa era muito divertido passear por lá gostaria que voltasse comentário da Wanda Conte é, e a Wanda comenta também Walter, eu estava nesse show com a filha da Elis fui em muitos shows no Barracão Boa também a festa das nações, festa russa e etc. Camaradas, é, bela iniciativa de olhar a história do PT Campinas pelos governos, parabéns pela realização. São os comentários aí da Wanda Conte. É, foi muito bom ter rememorado toda a trajetória do PT nesse período. Sem dúvida foi trabalhosa, mas valeu para quem viveu e participou. eu Acho que tem um no chat aqui que eu vou ler rapidinho também. É, governos de esquerda atraem ódio porque incluem a população, e isso é inadmissível para a elite que precisa se mostrar superior. Comentário da Selma Regina. E a Corinta manda um abraço para todas, especialmente para a Isalene aqui. Bom, é, acho que é isso. Vou devolver a palavra para os nossos professores, e eles já podem é, fazer a sua conclusão aqui nesse momento agora. A Isalene está perguntando se eu não vou falar nada. Eu estou eu só hoje como moderador. <risos> Vamos lá, Walter ah, é... Bom, muito rapidamente, eu estou na mesma linha do Lauro. Né? Ele, na verdade, aí, consciente ou inconscientemente, ele citou Shakespeare, certo? É uma passagem de Shakespeare, quando diz... É, tenho orgulho de ter estado, quando perguntarem onde vocês estavam no dia tal, vocês contarão, estávamos na batalha tal. É uma das... mas enfim, falando de, daqui do nosso debate. É, da 13 de maio, a coisa que mais me irritava é que a peça forte da acusação contra nós tinha a ver com duas coisas que nós fizemos. A primeira foi garantir que a estátua de Dom Nery continuasse lá, porque não estava no projeto. A gente esqueceu, então tinha que tirar e pôr de volta. Essa era uma das peças fortes da acusação. E a segunda, e a mais grave, é que nós utilizamos os recursos para melhorar o entorno do monumento a Campos Salles. Então, assim, euzinho, um cara de esquerda, ateu, entram na fila de execução por causa de Donnery e por causa do Campos Salles, que é a coisa mais reacionária que teve no Brasil antes do Fernando Henrique Cardoso. Então, primeiro isso. Mas tinha o um lado bom. O lado bom foi, por exemplo, quando a gente fez aqui uma atividade eleitoral, que eu não vou citar para não criar problemas com a legislação, um companheiro nosso, o TC da Casa de Cultura Tainã fez um baita de um elogio à gestão nossa na área da cultura, lembrando a coisa do maracatu, né? Todas aquelas atividades que nós fizemos, inclusive na, naquela comemoração da vinda dos restos mortais de Carlos Gomes, acompanhados pelo Santos Dumont, Declamação, o maracatu... Cara, muito legal ouvi-lo falando isso, e eu também estava lembrando de uma outra coisa legal, que foi o sinistro, cantando em forma de rap... Bandeira das 13 listras de Guilherme de Almeida, para choque do pessoal daquela associação de... É, antigos heróis da, entre aspas, Revolução de 32. Foi maravilhoso ver aquilo, tá certo? Porque era um choque de duas culturas diferentes, né? um sinistro cantando o poema do Guilherme de Almeida e em rap, e eles olhando aquilo. A gente era isso, a gente fazia umas coisas muito legais, né? a gente ainda é isso, a gente quer voltar a fazer esse tipo de coisa. E, último comentário, eu quero repetir, que eu coloquei o, no link lá aqueles textos, então tem o detalhamento das coisas, quem tiver, quiser dados, mas eu quero repetir aqui algumas frases daquele texto que eu mandei para a Conferência Municipal de Cultura de São Leopoldo. Uma só, uma ideia, daquelas todas que, a gente, que eu resumi na minha primeira fala. Lá diz o seguinte, isso Se é de 2006, neste momento em que a direita fomenta um ambiente de intolerância e medo, cabe à esquerda fomentar uma cultura de solidariedade fraternidade e alegria, isso era verdadeiro em 2006, continua verdadeiro mais ainda em 2020 e nos próximos anos. Eu espero que a gente tenha sucesso aí nessa disputa que a gente está em curso e que a gente recoloque essa noção, mais do que nunca, contra a intolerância e o medo, tem que ter uma cultura de solidariedade, fraternidade e alegria. É isso, obrigado aí por ter essa oportunidade de relembrar o que a gente fez há uns 20 anos atrás. Obrigadão. Legal. Os textos que o Walter citou já estão também nos comentários da nossa transmissão no Face, tá? Para quem quiser consultar. Reinaldo. Acho que eu não tenho muita coisa para acrescentar. Só queria, de novo, agradecer a chance de estar aqui dialogando com vocês, trocando experiências, relembrando as porradas que a gente levou e as cotoveladas que a gente deu, porque também não apanhamos quieto, não. Nós devolvemos muitas coisas. Né? Eu vinha da Secretaria de Serviços Públicos, então, as minhas cotoveladas pesadas eu levei lá. Né? Falei no, na aula do Lauro aqui, comentei na aula do Lauro aqui. É, na Zoradoria foi é, só é, foi um passeio, digamos assim. Né? Foi, foi a hora de plantar coisas boas naquelas situações que a gente tinha uma enorme dificuldade né? o orçamento de 3 milhões para tocar o centro da cidade é irrisório perto do que a cidade precisa do que então a gente tirou leite de pedra e tudo que foi feito, por exemplo na zeladoria é... foi feito em um ano da concepção da elaboração da ideia elaboração da lei para criação até tudo que foi feito em resumo apresentado aqui 12 meses de trabalho menos até, porque vocês sabem que depois novembro e dezembro quando a gente perde a eleição as coisas não andam né eu por exemplo me lembro que em dezembro tava no Largo do Pará brigando ainda para instalar à noite já, já estava escuro, brigando com a empresa para instalar as luminárias novas lá. Foi a hora que eu joguei a toalha, eu falei, chega, para, porque não é para funcionar. A máquina não funciona mais no final do governo, né? ninguém olha para a gente com seriedade. Então, quer dizer, de trabalho mesmo, deve ser oito meses para a gente produzir tudo que a gente produziu no centro. Então, é, é muito orgulho, isso só foi possível pelo apoio dos secretários, dos diretores, do gabinete da prefeita, do Lauro, que ajudou com parcerias, e da, da sociedade civil, que comprou a ideia. né? Então, realmente, muita gente do centro ali, que atuava no centro, comerciantes, diretores de, de associações, que, desse ponto de vista, eu não posso sair reclamar, porque só só ajudaram. Brinquei com a coisa do Guilherme de Campos, mas no geral, não, não, não, não nos atrapalhava, né? até ajudava, na maioria das vezes, ali com as ações que a gente desenvolvia. Cobrava, queria coisas mais do jeito dele, mais aqui, mais ali, mas não, não, não, não tinha crise com isso. Tá? Então, um abraço a todos, bom rever e falar com pessoas que fazia tempo que eu não via, e até breve. Legal. Então, agradecemos aqui ao Reinaldo e ao Walter Pomar, Reinaldo Sicone e Walter Pomar, que foram nossos professores hoje. É, a 13ª aula do curso Histórias do PT no Governo. Hoje conversamos sobre a política de cultura, esportes e turismo e também sobre as políticas desenvolvidas pela zeladoria do centro. Agradeço a todos e a todas que estiveram com a gente aqui na sala Zoom, aos que acompanharam no Facebook. Grande abraço a todos e a todas. Nossa próxima aula é sábado, a partir das 15 horas. A Corinta vai falar sobre educação e o curso segue. Quem quiser conferir a programação tem um folheto no nosso na nossa fanpage no Facebook. Dá para acompanhar as próximas aulas e dá para acompanhar as aulas que já passaram na nossa fanpage do Facebook e no nosso canal do YouTube. Já estão todas lá as aulas anteriores tá bom? a gente fica por aqui sábado a gente se encontra novamente, uma boa noite para todos e para todas Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora Paulinha, tira do Face, Paulinha para a gente poder fofocar um pouco Fora Bolsonaro